Muito bem, gente. É, muito bem. Estamos de volta com você é, para mais uma vídeo aula, né? Hoje ensinando para você como você atualiza o seu relógio, o relógio do seu PC, é, principalmente se você for Windows 7, né? O Windows 10, evidentemente, é um pouquinho diferente, né? Nós vamos ensinar para você atualizar aí certinho, para ficar sempre com a hora certinha, atualizadinha, bonitinha, tá bom? E mudar a data e mudar a hora também. Inclusive, eu já mudei até é, o relógio aqui do meu computador Para poder fazer essa demonstração né? Mas antes eu gostaria de avisar você né, Que o nosso canal é recheado de coisas boas né, De conteúdos bons Às vezes nós viajamos sinal de semana E também é, filmamos lugar né, é, Filmamos aí coisas é, que relembram o passado né, Ferrovias, estações, museus E colocamos aí no nosso canal né? E também temos aí aquelas videoaulas para ensinar você a mexer com o computador, né? É aqueles detalhezinhos né, que faz falta, né? Às vezes é detalhes tão mínimos que você fica todo enroscado, né? Você tem aí é, aquele medo de mexer e quebrar, danificar, né? É, mal sabe você que o computador não é igual uma, uma televisão, né? Que se você não sabe mexer, se for mexer, mexer errado, você vai acabar quebrando. O computador ele nunca quebra assim não, né? É, quanto mais você mexe, mais você aprende Essa é a ideia, tá bom? Todo mundo que é, é interessado em aprender Você começando a mexer, ele mesmo vai te ensinando a trabalhar, tá bom? Não se esqueça que eu estou aí é, na rádio todos os dias, de segunda a sexta-feira Das 7 às 8h50 da manhã, pela Rádio Saudade do Sertão se você não conhece ainda, né, vai lá no Play Store do seu celular, baixa o aplicativo, digita lá, Rádio Saudade do Sertão, baixa o nosso aplicativo, instala e me ouve aí pela Saudade do Sertão de segunda a sexta-feira. Vamos lá, para você regular o relógio do seu PC é muito fácil, principalmente se você estiver no Windows 7, é, se você já usa o Windows 10, parabéns, você está aí atualizado, mas como a gente trabalha muito, o Windows 7 é mais tranquilo para a gente trabalhar, né? Então é um pouquinho diferente para atualizar a hora nele é, no no Windows 10, mas tudo bem. Vamos lá, vamos no Windows 7 mesmo ensinando é, como você vai fazer a atualização. Você vem aqui, ó, é em cima da hora aqui, ó. Aí clica aí no teu mouse com o botão direito. Olha lá, ajustar a hora. Tá vendo aqui? Aí vai abrir essa plaquinha aqui, ó. Ajustar a hora. Você pode ver que eu, eu desregulei o horário aqui exatamente para poder fazer isso. Ó. É, aqui está 3h24, não tem nada a ver. Nós estamos aqui quase na hora do almoço. Desta. É, deste dia, né? Terça-feira. Você clica aqui em Alterar a Hora. Está vendo aqui? Olha só. Alterar a Hora e também a Data, no caso, né? Se você precisar, né? Aqui vamos colocar aqui a hora que for necessário, ó. Eu vou colocar, eu vou colocar a hora errada, né? Nós estamos aqui é, Deixa eu atualizar aqui 9h27 da manhã eu Vou colocar a hora errada Só para você ver como é que funciona ó, Vamos trocar aqui 9h25 de outubro né Nós estamos aqui Que data aqui? Mês de outubro, tá certo, agora clicar aqui, né, ah, 9h25, tá, agora, no caso, se você quiser atualizar, que o próprio computador atualiza pela internet, presta atenção, ó, horários da internet, tá vendo aqui, você clica aqui, Olha só, o computador está configurado para sincronizar automaticamente pelo www tal tal tal tal e tal próxima sincronização sim tal tal o relógio foi sincronizado e com êxito tá eu, eu atualizei ele antes né mas vamos lá vamos alterar configurações vamos lá tá vendo aqui agora vamos sincronizar atualizar agora vamos ver Olha lá, 10h26, você viu lá que estava 9 alguma coisa, mas não era isso, esse o horário é, A própria internet atualizou, ok e ok é, São exatamente agora 10h26, né, do dia 29 de outubro de 2019 Fica registrado aí, né? É, são muitas coisas que são tão facinho, né? É, às vezes a pessoa não sabe fazer, né? Às vezes fica todo enrolado aí, né? Depois que você compra o computador, eu conheço mesmo pessoas que é, se enroscam de todo lado, né? não tem conhecimento e é, é muito difícil, né? É muito difícil. Igual driver, né? É driving, é os drivers do computador tem pessoas até hoje que fica caçando, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, os drivers para poder é, na, na hora que ele formar Formatar precisa desses drivers, mas tem um programinha que faz isso tão rapidamente, é, tão rapidamente, tão fácil, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, já mostro pra vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu creio que ele deve estar aqui na, guardado aqui no meu sistema de música. Para atualização de driver. Drive, é, drive, ó, tá, tá enroscando hoje, hein? É, minha garganta está enroscando. Eu acabei de fazer programa ao vivo. E devido a, a sequidão, também meio, tá meio complicado, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha aqui, ó. É esse programa aqui, gente, ó. Vocês baixam ele na internet. Deixa eu só ver se ele abre aqui, só para demonstrar. Olha aqui, ó. É o Slim... Slim Driver Setup. Slim Driver. Você baixa ele na internet instala e ele vai é, se instalar, ele vai atualizar todos de todos os drives que está faltando no seu computador simplesmente ele vai puxar e instalar. Isso vai ser é, coisa que você levava uma ou duas horas para ficar caçando até mais né os drives do, do seu computador em apenas 10 minutinhos ele, ele, ele, ele baixa, instala tudo sem você precisar ficar caçando com numeração para lá e para cá né? E é, são coisas para facilitar, né? Facilitar é, o dia a dia de quem trabalha com o computador, né? Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui. Bom, bom mas aqui é o Cantasia, né? Eu não, esse aqui não tem como eu mostrar, porque eu tô gravando nele, inclusive. Inamps e tal. Programas de PC. É, é mas o tempo tá tão seco que até a tosse. Até a, a tosse atacou agora, né? Mas é isso aí gente, é isso aí mais ou menos por aí é, Se você precisar de atualizar seus drives, não se esqueça Esse é um, esse é um programa todo especial E também é, o que nós ensinamos aí para você né? é, Sobre a atualização do relógio né? é, Um abraço a todos E espero que, espero que você esteja aí é, tirando um ótimo proveito aí do nosso canal Fala nisso é, Falar nisso, é, tem pessoas que é, gostam de usar o computador para tocar algumas músicas e todo, tudo mais, né? Mas é, tem um, é um plugin que não vem instalado no Windows, né? É, que é esse plugin aqui, ó. Esse plugin faz uma falta danada. E se ele não estiver instalado, você vai ter sérios problemas. Olha, deixa, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Presta atenção, ó. Ele é um mixer estéreo, tá, tá vendo aqui, ó? Mixer estéreo. Ele não vem instalado no, no, no Windows, né? Nem no Windows 7, nem no Windows 10. Você tem de puxar esse plugin através desse programa que eu te ensinei aí. Que é qualquer tipo de trabalho que vai envolver, envolver você tocar áudio no seu computador e outras coisas mais, vai precisar dele. Então você tem de baixar. Através daquele programa que eu te ensinei aí, que eu te mostrei, do Slim Driver, e instalar esse é, mixer estéreo, que é só assim que você vai poder é, trabalhar profissionalmente, tá bom? Muito bem, um forte abraço, um forte abraço, até a próxima, lembrando a todos que o nosso canal, é, você tem o que? Vídeo aulas, como, ensinando como você, é, como você montar sua rádio, se você tem informações sobre o INSS, é, a situação que está aí, é, sobre a perícia, né? perícias de, que, que estão chamando aí a, a todo momento, nós temos informações, é, nós, tam, temos, é, ou, é, nós oferecemos informações atualizadas através de advogados é, que trabalham com a gente. Enfim, é um canal que está aí sempre para poder ajudar o pessoal que é conectado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!